Trollhei! Vamos! Do Samuel vai amassar a mão dele na parede! Bom dia Pedrinho! Vai tomando no cu! Bom dia, senhor. Bom dia. Carregando areia? Não, fazendo farofa. Ah, ah, ah. Uhul! -huh. É, é, é. Faz a isadinha, vô. Ai, minha tag! Minha tag! Ah, ah. olha a gatinha caminhando aqui na praia. Que é Oi, olha. Olha a gatinha. Oi, mano. Me dá a mão, e aí, mano, tu morreu, mano. Tu levou um tiro, Ai, eu mano. Morri, mano. Tu levou um tiro, mano. Mano, tu tá sangrando aí, parceiro. Olha aí, parceiro. Tu tá sangrando, parceiro. Caralho, louco. Isso é sangue, louco. Na tua camisa, mano. Tu vai morrer, mano. Mano, não morre, mano. Pensou! Pensou! Tá Ah, pesadão.